Reconhecer aí presente a ação, a, a, a atuação de Deus, o próprio Espírito, reconhecer, retomar as nossas origens, as motivações iniciais de vivência nas nossas terras aqui gaúchas do, do carisma franciscano. E assim nós conseguirmos nos resituar, recolocar, é, retomar a nossa vida, a nossa vocação, o nosso carisma franciscano, nossos dias de hoje, com os novos desafios que o nosso mundo de hoje nos apresenta de vivência da nossa vocação, de vivência da fraternidade e sempre uma nova e maior inserção na realidade do mundo é, de hoje, do, dos pobres que nos desafiam da construção, é, defesa da integridade, da, da criação, da promoção da justiça e da paz. E assim também vejo é, que é um tempo de esperança, é, olhando para o futuro, a nossa província, a nossa província São Francisco de Assis, é uma entidade jovem, promissora, é, aberta ainda a construir, a realizar. é muito o que ainda fazer, e creio assim... Deus continuará a iluminar essa nossa entidade também em São Francisco e nós possamos ainda continuar hoje dando com os novos que vêm se somando à nossa entidade a construir sempre esse, esse mundo é, conforme o desejo e o agrado de Deus.